E agora, meio-dia e 38, a gente recebe o Gil Juliano, ele que vem para falar sobre os jogos da terceira rodada da Taça Piuí. Olha Boa só. Boa tarde, Gil. Seja Boa muito bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes da Onda. Prazer novamente aí. Vem aqui dar uma... Dar uma passada aí, a limpa aí, sobre essa terceira rodada, né? Da Taça Piuí. A, atualizar os jogos, né? Justamente. Jog... Tivemos jogos bem pegados aí, né? O, Ju justamente. Tá funilando né, Paulo? Então, a, acaba que os jogos começam a ser um pouquinho mais é, apertados, é, a disputa aumenta, né? Mas claro. isso é bacana, né? E tudo usando o fair play, toda a questão disciplinar, a gente Prega muito isso com os atletas, né? Isso é muito importante. O é, esporte justamente. traz né, essa questão do, né, do, do, do fair play, da, sim, da, sim. da competitividade, mas também traz é. essa, essa, esse sentimento do respeito. Né, que justamente. E graças a Deus a gente não está tendo nenhum, nenhuma intercorrência. É, grave, não tivemos nenhuma até agora, né? Eu acho que isso é, é mais importante. Mas, assim, a disputa tá, tá pesada. É, temos mais duas rodadas dois, duas rodadas de classificação, né? que classifica quatro equipes de cada chave se enfrentando em quartas de final. Então, é, começamos, né, nessa, nesse sábado agora passado, com Liverpool 1, Aston Villa 1. No campo do Atlético e Vila Grinning 4 e Roma 2, né? Sim. A equipe do Roma é uma equipe muito boa, mas está sofrendo muito com, com, com os jogadores que estão disputando os campeonatos paralelos, então desfalca muito a equipe do Roma, né? Sim. Mas é uma equipe muito boa também, que, que eu penso que vai acabar classificando sim, tá? E no, ontem, né, no campo do América, né, no estádio de Barcelos, Lyon né, ficou em 2x0 contra o time do Norte, né? O Norte também é uma equipe que não pontuou ainda com alguns desfalques também, né, uma equipe nova, né, no, no, no cenário piuiense. É, depois a gente teve Tottenham 0, Unidos da Fé 2, quero destacar aí o, o excelente ataque do, do, do time do Unidos da Fé, um ataque muito rápido, sabe, com três jogadores muito rápidos aí, e fechando a rodada, o jogão, né, que Cerrado 4, Bela Vista 4, né? Um Aí. jogo de muitos gols e, e o Cerrado também muito desfalcado ontem, entendeu? E o Bela Vista, que tem uma excelente equipe, acabou pontuando a primeira vez, mas é uma equipe que vai acabar chegando também. Cerrado e Bela Vista que já tem um histórico, né? De formar grandes equipes, já tem esse histórico do clássico aqui da nossa cidade realmente um jogão em 4x4 é para... É. É. e mesmo e mesmo não tendo é, tendo esses quatro oito gols né é, destacar o Felipe né o Felipe figura fez excelentes defesas goleiro do Bela Vista entendeu mas assim e quem quem agradece é a torcida né pelos oito gols, né? Claro, com certeza. Uma média de 20, uma, 20 gols na rodada, uma média de quatro gols por, por jogo, né? Bacana. Ia comentar isso mesmo, né? Não só nesse jogo, esse jogo teve oito gols, mas os outros jogos também, aí com uma média de gols bastante alta aí. Justamente. E quem que segue agora, o, o Gil, que é, condeu deu empate aí? É, ainda estamos na fase de classificação, né, João? Uhum. É, é, a, a tabela até ela, ela configura da, da, da seguinte forma: está o Cerrado e o Liverpool empatados no Grupo A com sete pontos, né? Seguido do Lyon também com sete, o Villagrin com seis e o Tottenham em último colocado com a última colocação em quinto com quatro, né? No grupo B, nós temos Unidos da Fé com 7, é um time que está despontando um pouquinho mais aí dos demais do grupo B. Aston Villa com 2, Bela Vista pontuou ontem a primeira vez com um ponto, e o Roma e o Norte ainda não pontuaram né nessa classificação, mas ainda tem né, nessa, nessa competição, mas ainda tem duas rodadas aí, e fica essa briga aí, né? Dessas últimas colocações aí, porque os primeiros colocados aqui acabam que praticamente estão classificados, né? Fica essas duas quatro equipes aí brigando por, por, por duas... Brigando pela, pela... Das duas, duas colocações, colocações, isso, justamente. E, e, e é interessante que agora, com, a, com, com o término né, dos jogos dessa terceira rodada, deu uma equilibrada no grupo A. E no grupo B, o grupo A que estava destacando é, muito, né? As equipes estavam. Justamente, o grupo A acabou, assim, por incrível um que pareça, é, destacando um pouquinho mais, né? E, e fica aí a questão que eu falei para vocês, o Romeu o Norte ainda que não pontuou, né? Mas ainda tá tudo aberto. Não tem, não tem essa, já estou classificado, não tô, já tô, não vou ficar de fora. Mas assim, está tudo em aberto, eu acho que isso é o mais bacana Vai ficar para a última rodada mesmo Essa, essa questão dos classificados. dos classificados isso Você tem também a tabela Da, da artilharia, né? A artilharia é. Também é sempre muito importante O pessoal gosta dos prêmios individuais também né Gil? Justamente, a gente vai destacar aqui ó, o, o Carlos Daniel do Tottenham Está com cinco gols, né? É, é o artilheiro da competição E o João Vitor do Vila Grinim, o João craque. Flávio do, do Liverpool, o justamente, de craque, hein, o, de é? de <risos> o Altair Elias Júnior e o Markley do Unidos da Fé com três com três gols, né, cada, entendeu? Então então esse pessoal está despontando um pouquinho mais aí, mas essa briga também é outra briga que vai ficar ferrenha até o final, viu? É uma, é uma briga boa. Justamente. Hoje, a gente tem alguns alguns vídeos para colocar, temos aí, Jonathan? Você mandou umas entrevistas, vamos acompanhar algumas delas. Pessoal da TEC, infelizmente a gente não está conseguindo colocar aqui, Gil, mas é, realmente é, foram jogos importantes e agora a quarta rodada é já no próximo final de semana, né? Justamente. A quarta rodada abre é, essa rodada no estádio Chico Alves, né Vila Grinim e Bela Vista às 14 horas e Lyon e Aston Villa às 16 horas No domingo, dia 7 do 5, é, no campo do, do América, Eli Barcelos, Tottenham versus o Norte, Cerrado Unidos da Fé às 10 horas, um jogão, e Liverpool e Roma às 14 horas, às 16 horas, fechando a rodada. Bacana, então é muitos muito jogos aí importantes, o pessoal quiser acompanhar, tá porta, porta, portas abertas. né? Sim. Agora sim, a gente tem aí as entrevistas, alguns vídeos, vamos acompanhar então as, as falas né, de alguns jogadores aí. Da, das equipes aqui do, da Taça Piuí. Boa tarde, pessoal. Esse aqui é o Thiaguinho. É, ele é o zagueiro do, da equipe do Liverpool. Tiago, fala pra gente o que, que você achou do jogo. Você que estava dentro do campo, né? Teve a emoção, tudo bonitinho. E fala pra gente o que, que você achou do desempenho da sua equipe e o que, que você tá achando desse campeonato. Bom, então, primeiramente, né? Quero agradecer a todos aí que estiveram presentes, né? Só... Thiaguinho. Todo nosso time. do né? do é, e também a equipe do Aston Villa é uma equipe muito boa, tiveram vários Esforços aí. É, que nem tipo, assim, a minha conclusão final, eu creio que foi um jogo muito bom, né? Em ambas as partes, foi um jogo duro, tentado. Um né? né? Tivemos, tocado, tocado, tocado. Muita ah, chance, infelizmente, não conseguimos guardar. A equipe deles também, então eu creio aí que o um empate ficou né? no resultado legal isso para isso todas todas as duas equipes. Assim, é, é Beleza Thiago, obrigado, viu? Boa sorte no decorrer do campeonato. Valeu. Pessoal, esse aqui é o Jorge, é atacante do Aston Villa. Jorge, fala pra gente como que foi o jogo, você que estava dentro do campo, e o que você está achando do desempenho da sua equipe, e fala um pouco pra gente o que você está achando do campeonato também que está sendo organizado. Bom, hoje eu acho que a equipe foi muito bem, infelizmente não conseguimos levar a vitória para casa como a gente queria, mas o empate esteve muito bom pra gente também, a galera está muito focada aí no campeonato, vamos focar mais pro próximo jogo, e quanto ao campeonato, é um campeonato muito bom, né? tem muitos atletas aí de piuí que é bom e é isso aí, é bom pro futebol de piuí. Beleza, Jorge, obrigado. Então tá aí, Gil, a declaração de alguns jogadores, o Jorge, você comentando aqui, que é um dos, dos destaques aí da Taça Piuí. Justamente, o, o Jorge, que é o camisa 9 do Aston Villa, um excelente jogador, um jogador que é um meio atacante, mas ele funciona muito bem como atacante, como 9, muito habilidoso, e, e para mim um dos destaques desse, desse campeonato aí. Tá certo. Gil, muito obrigado, então, pelas suas informações. Tem mais algum? É só para destacar um finalzinho agora, João e Paulo, é a excelente arbitragem que nós estamos tendo, ah, verdade. Nós temos que destacar essa assim. Há muito tempo o Piuí não tinha Me um lembra. quadro de arbitragem. Hoje, graças a Deus, a Liga conseguiu formar uma arbitragem e a gente não ficar dependente de cidades vizinhas, de árvores de cidades vizinhas. Então, hoje, queria destacar uh, uh, o quanto nossa arbitragem hoje está conseguindo. É, se destacar nesse campeonato também, levando o jogo super tranquilamente e todos os árbitros caseiros. Né? Isso eu acho que é uma é, uma, é até uma, uma coisa que eu queria dentro da liga uma situação que eu queria era formar esse quadro novamente. Né? Com certeza, porque esse, esse quadro de árbitro, eles até chegavam a limitar né, a realização de alguns jogos, de Isso. alguns campeonatos em, em, anos, em anos anteriores. aí. Né, é O ano passado, a gente junto à Federação Mineira, a gente trouxe um curso de arbitragem para a Piauí, entendeu? E era uma coisa que estava há muito tempo defasada sobre essa questão da arbitragem aqui do curso. Foi um curso que a gente fez com o professor Joel, que foi ex-árbitro da CBF, Federação Mineira, Sim. e a gente conseguiu formar esses árbitros, entendeu? Foi muito interessante essa. Muito bacana, muito bem curso. lembrado, Gil. Justamente. É. Nós estivemos nós lá no passado. É, o, o João esteve até lá, né, cobrindo esse curso aí, é, entrevistou algum, alguns árbitros aí, né, Gil? É do curso que teve aqui. Então, é é muito bacana saber que, né. Tá, tá ah, dando, já, tá, já tá chegando os frutos isso, aí, os resultados, né? É. Gil, muito obrigado então pelas suas informações e já fica aqui o convite para o pessoal acompanhar os jogos da quarta rodada na segunda-feira que vem. Você está de volta aí para atualizar para a gente como está o andamento da Taça Piuí. Perfeito. Eu que agradeço. Obrigado aos ouvintes. João, Paulo, Obrigado. um abraço a todos. Grande abraço, Obrigado. e Obrigadão.